Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa eu sou graduanda em Letras e hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa para o sexto ano. E o nosso assunto de hoje é autobiografia. Você existe, você é único no mundo, igual você não há ninguém. Você já pensou nisso? Para registrar quem você é, existem vários gêneros. Vários gêneros textuais e um deles é a autobiografia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, o que é uma autobiografia? A autobiografia é um texto em primeira pessoa, onde o autor relata momentos significativos de sua vida, comunicando ao leitor, por meio de fatos e sensações, a sua visão do mundo e de si mesmo. Observe, por exemplo, a autobiografia a seguir. Essa é Milena. Ela escreveu o próprio texto dela, assim como vocês vão fazer daqui a pouco. Meu nome é Milena Maria Dias Lopes. nasci na cidade do Recife, em Pernambuco, no dia 5 de dezembro de 1999. Meus pais se chamavam Antônio Fernando Dias Lopes Jr. e Vânia Maria Dias Lopes. Sou a filha mais nova e tenho duas irmãs, Natália, de 13 anos, e Amanda, de 15 anos. Estudei em apenas duas escolas e, em ambas, fiz grande, grandes e inesquecíveis amigos. Comecei a estudar com três anos no Colégio Centro Escolar Carroxinha, onde fiquei até a quarta série. Era uma das melhores alunas e sempre tirava notas boas. Em 2011, entrei no Colégio de Aplicação. No início, eu achei um pouco ruim, pois eu não conhecia praticamente ninguém. Mas com o tempo eu fui conhecendo cada vez mais as pessoas e fiz grandes amizades. Amos, amo muito todos eles, assim como a minha família. Adoro viajar, mas o lugar mais distante que eu já fui foi em Natal, em Rio Grande do Norte. Também adoro escrever, ouvir música e pra... praticar esportes. Já fiz vôlei, basquete, futsal, ginástica e balé. Não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Ainda tenho muito tempo para me decidir. Talvez eu faça engenharia ou arquitetura. Mas sei que para alcançar todos os meus sonhos, terei que trabalhar bastante para realizá-los. Dessa forma, nós podemos conhecer a vida da Milena. A Milena, que é uma estudante e nos conta que estudou em duas escolas diferentes, nos conta qual o ano que ela nasceu, a cidade em que ela mora, o nome dos seus pais e nos dá algumas referências do que ela gosta, de fazer e do que ela pensa para o futuro. Agora é sua vez. Assim como o autor do texto que nós acabamos de ler, ou seja, a Milena, escreva uma autobiografia. Para isso, nós levantamos alguns passos. O primeiro passo é anote e organize alguns dados sobre a sua vida. Para isso, você pode escolher fazer uma entrevista ou uma pesquisa. E eu vou mostrar como se faz as duas formas, ok? A entrevista. Você vai responder oralmente algumas perguntas. E na pesquisa, você vai observar a sua árvore genealógica e alguns dados da sua vida desde que você nasceu. Entrevista. Aqui estão algumas perguntas que vocês vão responder em seu caderno. Primeiro, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? Você tem irmãos? Quanto? O que você mais gosta de fazer? Às vezes você fica triste? Quando? Quem é o seu melhor amigo? Sobre o que, é que vocês conversam? Como é a casa que você mora? Como você gostaria que ela fosse? Seu pai e sua mãe trabalham? Em que? Vocês conversam muito com seu pai e sua mãe? Sobre o que, é que vocês conversam? Você e seus pais se divertem juntos? Como? O que você acha do estudo? E de estudar em casa? Você brinca? Do que, é que você gosta de brincar? Você acredita em Deus? Quem é Deus para você? Você é feliz? Quando é que você fica alegre? O que, que você gostaria de ter, mas não tem? Se você pudesse, o que, que você mudaria no mundo? São perguntas básicas que vão ajudar vocês a escreverem a autobiografia. E aqui um outro modelo que é através da pesquisa. Primeiro. Vocês vão observar um álbum de família, suas primeiras fotografias e as mudanças que foram acontecendo em você durante esses anos. Depois, você vai fazer a sua árvore genealógica, pesquisando sobre os seus pais, os seus avós e os seus bisavós. Comparar essas características físicas suas com as deles. Depois, você vai selecionar alguns dados importantes ou diferentes que vocês gostariam de comentar. Como o local e a data de nascimento, o apelido, a descrição da sua casa e da rua, o lugar preferido, as suas preferências, se você gosta de música, de TV, de esportes, quem são os seus amigos, a sua escola, os seus sonhos, os seus medos, os momentos de alegria ou de tristeza, coisas de que você gosta ou de que você não gosta. Ou seja, coisas bastante particulares e que só você pode ter e vivenciar no mundo sendo você mesmo. Algumas dicas, primeiro você pode construir parágrafos agrupando as respostas da entrevista. No primeiro parágrafo você pode colocar as respostas 1, 2, 3 e 4 da, da entrevista, no segundo parágrafo você pode colocar as respostas 5, 6 e 7, no terceiro parágrafo as respostas do 8, 9, 10, 11 e 12 no quarto parágrafo as respostas 13, e 14 e no quinto parágrafo as respostas 15, 16, 17 e 18. Lembrando que vocês podem observar as suas respostas diante dessas questões, mas responder de maneira diferente, não exatamente como está na entrevista. Você também pode construir parágrafos agrupando as respostas da pesquisa, como eu mostrei anteriormente. Agora é a etapa da escrita, onde chega o nosso segundo passo. Vocês vão fazer uma preparação, vocês vão pesquisar, pensar e anotar esses dados que você levantou anteriormente sobre você e que você considera mais importante a respeito de sua vida, pensar em quem você é, onde você mora, com quem você convive e etc., se você preferir, você pode até fazer um desenho e colocar na sua autobiografia. O terceiro passo é a escrita propriamente dita. Após pensar e organizar esses dados na preparação sobre a sua vida, você vai começar a escrever a sua autobiografia. Depois de escrito, você vai reler o seu texto e vai fazer uma revisão, que é o nosso quarto passo. Nesta etapa, você fará a revisão do seu texto com base nos itens do roteiro de revisão a seguir, que eu irei mostrar para vocês, e depois irá reescrever o seu texto. Para isso, você deverá realizar algumas tarefas. Você vai ter que reler, corrigir e alterar o seu texto. Este é o nosso roteiro de revisão. O roteiro de revisão é o que, que você tem que observar dentro do seu texto para que possa modificá-lo. Primeiro, o seu texto atende às características do gênero autobiografia? Segundo, os fatos são narrados em primeira pessoa? Terceiro, o texto atende à proposta? Quarto, o título está adequado ao texto? Quinto, a sequência entre os fatos relatados? Sexto, predomina uma ideia central do texto? Sétimo, as frases são claras? Oitavo, o vocabulário empregado está adequado? 9. Não há repetição desnecessária de palavras? 10. As palavras estão escritas corretamente? 11. Os sinais de pontuação são usados corretamente? 12. A letra está legível? 13. As, mar as margens são regulares? 14. Há espaço para indicar o início dos parágrafos? E 15. Não há rasuras no seu texto se você. Responder cada uma dessas perguntas e souber identificar no, no seu texto de autobiografia, aí nós podemos considerar o seu texto um texto joinha, pronto para ser lido por outras pessoas. Reescrita. Quinto passo. Após a revisão do seu texto, segundo o roteiro de revisão apresentado anteriormente, você vai reescrever o seu texto revisado, atento à escrita, à gramática e à organização da frase e do texto. Se você quiser, faça desenhos e cole fotos para ilustrá-lo, vai ficar muito joinha. Então, o que, que nós aprendemos hoje? Aprendemos que uma autobiografia é um texto escrito em primeira pessoa, onde são relatados aspectos de sua vida pessoal. Depois nós aprendemos que antes de começarmos a escrever uma autobiografia, Devemos organizar alguns dados a respeito de nossas vidas para servir de orientação à nossa escrita. Depois, nós aprendemos a organizar sequencialmente os parágrafos de uma autobiografia. E por último, nós aprendemos a revisar e a, revi e a reescrever a autobiografia. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a vocês por terem me ouvido e até a aula de português seguinte. Essas são as nossas referências. Eu utilizei os livros Oficina de Escritores e Caderno do Futuro. Até mais!